Chegou alguma coisa da Kabum. O que será que é? O <risos> uh, que, que será que é, gente? Eu vou... Ah, é... Tem que gravar, porque se acabou mandar uma bomba... Uma bomba não. É, se a Kabum mandar alguma coisa que não tá aqui, aí dá problema. Por isso que eu vou gravar ao vivo. Rapaz... Me, é, eu já até posso fazer um canal de unboxing... Que isso? Veio bolha, cara. Só veio bolha. Tô mentindo. <risos> que isso, cabum? Você mandou só bolha pra mim? Meu, que que é isso, gente? Carro. ó bru... oh, o verde não tá mostrando o verde porque é por causa do no... nem cabe no chroma carai caralho velho olha o tamanho dessa bicha cara e se eu colocar no meu computador que é o meu computador tem uma fonte de 400 watts se eu colocar lá vai dar bom E agora, gente? <risos> Lacrada. Lacrada. <risos> Já vou, vou abrir, né? Cadê aqui? Pera aí. Tá cheirando. Tá cheirando coisa boa. É muito grande, né? Caraca, de ouro. Asos em ouro. Que isso, rapaz? Parece que eu tô abrindo a capa. A ca... capa não, parece que eu tô abrindo aqui, é, tirando o, o negócio lá do YouTube. Caralho, mas é pesa... Caraca, velho, mas é pesada. Caraca, bicho, é cavala, filho. O que que vem mais? É alguma coisa aqui embaixo? vê um manual aqui, ó. Vê um manual aqui, ó. Só vem isso? Cadê o adesivinho? Tough Game. Vê um bagulho aqui escrito Tough Game, não entendi nada. Tem um certificado aqui. E ah, vem um CD. Não, não é CD não. Thank you. Thank you. Thank you! Huh. Vou nem falar pra você quanto é que eu paguei nisso aqui, meu filho. Senão eu tô... Lá pra dezembro a gente.. A gente vê se ela tá funcionando. Né? Gente, olha o tamanho. Mano, eu, eu não sabia que era grande desse tamanho. Tá? É maior do que o Série S. A caixa, né? Três anos de garantia. Eu tenho três anos pra montar um computador, hein? Caraca, atrás dela viu um monte de informação. Olha o tamanho dessa jaburaca, velho. A minha, a minha webcam ela é torta. Então é isso aí, ó. Eu tenho a fonte aqui, ó. Alguma co... Ixi, meu mingau. Ah, cau em pé. É igual gato. Cau em pé aqui, ó. Pensa outro bagulho pesado. 750 watts Pra segurar a Braba Nossa, mas Mano, essa placa aqui Como é que a placa, mãe, consegue segurar Esse trem aqui, velho Porque, mano, bicho pesado Nossa, é pesado É isso aí mesmo